Olá, eu sou a Maria do blog Maria e hoje vou-vos dar 10 ideias para Instagram Stories criativas sem precisarem de instalar outras apps. Vamos lá? Ideia número 1 Eu vou-vos ensinar a fazer uma moldura de texto e para isso vocês só precisam de adicionar um vídeo ou uma foto, reduzir ligeiramente a vossa imagem, escrever um texto e adicionar o fundo de cor e adicionar alguns espaçamentos tanto no início como no fim e depois copiar esse texto e colar esse texto para outra linha e ir assim repetindo à volta da moldura até ficar tudo preenchido. É uma ideia super simples e muito muito fácil de fazer mas dá um ar super interessante à vossa Instagram Story. Em primeiro lugar temos os blocos e para isso vocês só precisam de escrever a vossa palavra ou a vossa frase, letra a letra e adicionar a cada uma das letras um fundo de cor colorido e depois é só organizar como vocês quiserem e vocês podem simplesmente pôr na horizontal ou na vertical ou de uma forma aleatória ou como eu fiz aqui criando um fiozinho e fazendo uma espécie de banner e acho que ficou muito engraçada esta ideia. fazer é a espiral. É muito simples, vocês só pegam um pincel e desenham uma espiral por cima do vosso objeto ou pessoa e depois que a borracha só precisam de apagar certas partes da espiral para parecer que ela está à volta do objeto da pessoa. Vocês podem fazer com vários tipos de pincel mas não aconselho fazer com o pincel com luz porque é muito, muito difícil de apagar e parecer natural. a sombra ou o efeito 3D e para isso só precisam de escrever um texto e eu vou separar as letras para ficar ainda mais interessante e vou copiar esse texto e colar outra vez. Vou copiando e colando e arranjando outras cores. Eu fui escolhendo as cores de acordo com a minha foto para ficar ainda melhor e depois é só organizar da forma que vocês quiserem. Eu costumo colocar as cores mais escuras em baixo e depois as mais claras em cima e acho que dá um efeito muito engraçado. coisa que vocês me pedem muito para explicar é como é que eu consigo responder a várias perguntas ao mesmo tempo e é mesmo muito simples, vocês já precisam de escolher uma pergunta, abrir uma foto, responder como vocês quiserem, organizar como vocês quiserem e guardar a imagem. Depois saem, escolhem outra pergunta e escolhem a imagem que vocês acabaram de guardar e vão fazendo isso repetidamente até conseguirem colocar o máximo de respostas possíveis na vossa Instagram Story. Ok, vamos então para a, a sexta ideia na sexta ideia nós vamos fazer um fundo de texto, é uma coisa muito simples, mas acho que nunca vi ninguém a fazer. Vocês podem buscar uma letra de uma música, ir copiando e colando até criar um grande bloco de texto. Depois é só aumentar ligeiramente, guardar a imagem para conseguirem escrever nela, e depois vocês podem adicionar gifs, vocês podem adicionar música, e se o vosso telemóvel der, eu sei que iPhones dão e o meu por acaso dá, mas o antigo não, vocês podem fazer um print screen ou uma foto e colar a imagem e fazer uma espécie de montagem. Depois vocês podem usar o pincel e desenhar, mas se vocês quiserem desenhar por cima da imagem vocês só precisam de fazer guardar a imagem, abrir novamente e aí vocês já podem pintar por cima da imagem que vocês colaram. E acho que é uma ideia super engraçada e fica muito, muito diferente do que temos visto as pessoas fazer nos Instagram Stories. Por falar em fundos, nós também conseguimos fazer fundos gradientes sem precisar de usar apps extra e para isso vocês só precisam de escolher um emoji e aumentar ao máximo e depois é só gravar a imagem e já vão conseguir poder escrever e desenhar. Eu aconselho-os imenso a usarem os corações, porque os corações têm um gradiente mesmo muito bonito e mesmo que consigam aumentar ao máximo pelo ficar a cobrir tudo, o que vocês podem fazer é guardar a imagem, abrir novamente a imagem e só puxar ligeiramente para cima para ficar perfeito e depois guardar novamente e depois podem usar como quiserem, onde quiserem e é uma forma muito, muito fácil de ter fundos invertidos para, por exemplo, responder a perguntas dos vossos seguidores. falar em fundo também podemos fazer texto gradiente e é uma coisa que eu adoro fazer e é muito simples mas muita gente não sabe, por isso é só escrever o texto, selecionar tudo e com o botão esquerdo na bolinha da seleção arrasta-se para a direita, ao mesmo tempo que se arrasta o dedo da direita sobre as cores. É mesmo muito simples e todas as vezes que vocês fazem calham vos cores diferentes por isso é uma coisa que vocês devem experimentar porque é mesmo divertido. que eu vos quero dar é colocar um tipo de letra diferente nas vossas fotos e para isso só precisam de procurar no Google por font generator e encontram imensos imensos sites e basta escrever o vosso texto e ele dá-vos várias, várias ideias com tipos de letra diferentes, por isso só precisam de copiar, chegar ao Instagram stories e colar e assim ficam com um tipo de letra que mais ninguém usa e as pessoas vão ficar na dúvida de como vocês fizeram isso. Por isso, depois é só repetir o mesmo processo, escrever o texto que vocês querem, copiar o tipo de letra que vocês gostam mais e colar no vosso Instagram Stories. Vocês também podem adicionar ícones. Para não adicionar os emojis que toda a gente tem, vocês podem adicionar este tipo de emojis que é só uh, com uma cor, uma única cor e depois só precisam de copiar novamente, colar no vosso Instagram Stories, fazer o arranjo que vocês quiserem e é mesmo muito, muito simples. E para vocês verem que isto depende só da vossa criatividade, vocês podem selecionar este texto e mudar também as cores, colocar um ingrediente para ficar ainda mais bonito. Com estas ideias que eu vos estou a dar, vocês têm total liberdade para fazer uma coisa só vossa e super, super criativa. Ok, agora para terminar só queria vos mostrar uma ideia que é quando o vosso texto que vocês querem mostrar para os vossos seguidores não sobressai do vosso fundo e a melhor forma que eu arranjei para fazer isso é criar barras de cor. Penso que no iPhone dá para fazer as barras de cor só com o um espaçamento, mas aqui no Android não dá para fazer isso, por isso o que eu descobri foi ao carregar para escrever uma nova coisa, carregar várias vezes um espaço e colocar um ponto final ou qualquer coisa no início e depois adicionar um fundo de cor e vocês vão conseguir criar barras, claro que aquele ponto final depois vai ser escondido, vocês vão aumentar e vai ficar escondido fora do ecrã por isso não há nenhum problema e é uma boa forma de vocês adicionarem um bocadinho de cor e fazer sobressair um bocadinho o vosso texto, porque há fotos com muita informação e é difícil que o texto sobressaia só por ele, por isso e adicionar estas barras é mesmo muito simples, mas estão a ver e fica muito, muito bem. Se quiserem adicionar uma barra mais curta, vocês podem adicionar alguma coisa ao início e ao fim da nossa barra para ficar uh, menos feio e para ficar a barra completa. e Eu fui buscar aquelas flores do último exemplo e coloquei uma no início e uma no fim e depois acionei o fundo de cor. Desta forma vocês ficam com uma barra, até bastante bonita, duas decorações, uma no início e uma no fim. É uma boa forma, uma boa forma criativa de vocês ficarem com um bloco de cor e salientar o vosso texto. Por isso isto vai depender completamente da vossa criatividade e estou ansiosa para ver o que é que vocês vão conseguir criar com essas ideias que eu vos dei, por isso se por acaso darem estas ideias façam tag da minha conta só para eu poder ver e comentar e fazer like e partilhar. E era isso que eu tinha hoje para vos dizer, se vocês quiserem mais 10 ideias, façam com que este vídeo chegue aos 300 likes para eu saber e fazer um novo. Não se esqueçam de usar a hashtag Lovabomaria nas vossas fotos de Instagram para eu conseguir partilhar as vossas fotos na nova conta que eu criei só para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.